Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor José e vamos continuar aqui é, resolvendo as questões da prova da ESA, né? a parte de matemática. Nessa primeira questão, pessoal, diz o seguinte, jogando-se um dado comum de seis faces e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4 é D. Então, olha só, a gente tem uma questão aqui de probabilidade. É isso e a gente sabe que para encontrar a probabilidade de algum evento ocorrer, a gente precisa aqui é isso a gente sabe que a probabilidade nada mais é que uma razão entre é, aquilo que a gente quer que ocorra e todas as possibilidades do evento. Então a gente tem aqui todas as possibilidades, lembrando que um dado são seis números possíveis nesse evento, então o total aqui seria é 6 é isso é o nosso espaço amostral. E no numerador aqui, estaria a quantidade daquilo que a gente quer que aconteça. E o problema nos diz aqui, a gente quer que ocorra, né, a gente quer que ocorra um número primo maior que 4. Bom, se o um dado vai de 1 até 6, então, pessoal, a gente sabe que é, acima de 4, né, maior que 4, seria 5 e 6. Só que ele quer o um número primo maior que 4. Então, entre esses dois números, a gente tem apenas uma possibilidade, né, isso seria o número 5. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de ocorrer, aquilo que a gente quer que ocorra. Então, a gente vai ter aqui 1 dividido por 6, que seria, no caso aqui, a letra C. Tá ok, pessoal? Então, perceba que é uma questão é, bem simples. Basta a gente saber que a probabilidade nada mais é que a razão entre aquilo que a gente quer que ocorra e todas as possibilidades do evento. Beleza, pessoal? Vamos agora para a segunda questão. E a segunda questão diz o seguinte, dada a equação da circunferência, sendo AB as coordenadas do centro e R a medida do raio, identifique a equação geral da circunferência de centro, 2 e 3, e raio igual a 5. Bom, nesse problema, ele já traz aqui, pessoal, a fórmula, né, a fórmula que nos dá a equação da circunferência, tá ok? Então, essa equação aqui, né? essa fórmula aqui, nos dá a equação da circunferência, onde A e B seriam o centro da circunferência. E esse R aqui é o raio da circunferência. E todos esses valores, tanto o centro quanto o raio, já são dados aqui na questão. Não é isso? Então, esses valores aqui são dados na questão. Basta a gente substituir esses valores na própria equação. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, x menos A que é a abcissa né, do centro dessa circunferência, é dada aqui, não é isso? Então, a gente tem aqui x menos 2 elevado ao quadrado, mais y menos b, que é a ordenada dessa, é, do centro dessa circunferência, que é igual a 3. Isso aqui elevado ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. E o raio também já é dado aqui na questão, então, a gente vai ter aqui 5 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte, né? Então, a gente tem aqui o quadrado do primeiro, o primeiro aqui seria x, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter aqui duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, temos aqui 2 quadrado, Isso aqui mais a mesma coisa a gente vai fazer na segunda parte. O quadrado do primeiro, que é y, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso vai ser igual a 25, já que 5² é 25, não é isso, pessoal? E resolvendo essa parte que está no primeiro membro, a gente vai ter o seguinte, x² é mais y², isso aqui vai dar menos 4x, não é isso? E aqui, menos 6y, então, aqui a gente tem 4 aqui a gente vai ter 9, 9 mais 4 é igual a 13, podemos passar o 25 para esse lado aqui também, então, a gente vai ter aqui menos 25, isso aqui vai ser igual a zero. Então, resolvendo aqui ainda, a gente vai ter x², não é isso? Mais y², menos 4x, menos 6y, 13 menos 25, isso aqui vai ser igual a menos 12, não é isso, pessoal? E isso tudo vai ser igual a zero. Bom, a gente encontrou aqui a equação da circunferência com centro 2 e 3 e o raio igual a 5, ok? Então, essa equação aqui vai nos dar qualquer ponto, ok? Qualquer ponto que, está, é, que faz parte dessa circunferência, beleza, pessoal? Então, é isso que a gente tem é, nessa questão. Ela é bem simples, basta a gente entender apenas que na fórmula da equação de uma circunferência, a e B seria o centro dessa circunferência e R seria o seu raio, beleza? Então, nessa questão, a alternativa correta seria a letra D. Vamos agora para a próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, ela, ela acaba confundindo muita gente. Por quê? Porque ela tem aqui soma de parcelas iguais, né? E isso aqui, às vezes, a gente confunde com a propriedade da multiplicação, é, onde é, temos potências de mesma base. Ela diz o seguinte, ó, se a gente tem aqui o produto entre é, dois números, é, entre potências de mesma base, onde a primeira tem expoente m e a segunda tem um expoente igual a n, esse produto vai ser igual, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, a gente vai ter aqui m mais n. Mas perceba que isso aqui, né, essa propriedade, é a propriedade da potenciação, onde a gente tem produtos né, de, de potências onde as bases são iguais. E aqui a gente não tem produtos, a gente tem sim somas, tá ok, pessoal? E o que a gente precisa lembrar nessa questão é que quando a gente tem somas de parcelas iguais, isso aqui lembra a multiplicação, quer ver? Então, quando, é, por exemplo, se a gente tivesse aqui 4 vezes 3, o que seria... 4 vezes 3, isso aqui nada mais é que a soma, a gente está somando o 3 com ele mesmo 4 vezes. Então, isso aqui nada mais é que 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso aqui vai ser igual a 12. Então, 4 vezes 3 nada mais é que o 3 somado com ele mesmo 4 vezes, ok? Então, partindo daqui, né, que é o que a questão, é como está parecida com a questão ali, isso aqui, pessoal, Nada mais é que 4 vezes 3. Então, observando essa soma aqui, o que a gente tem aqui é, são quantas parcelas, né? Basta a gente contar quantas parcelas tem aqui nessa soma. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, então a gente tem aqui é, 11 multiplicado por 11 elevado a 7. Agora sim, então, perceba que a gente tem uma multiplicação entre duas potências de mesma base. Então, a gente vai repetir a base, que é 11, e somar os expoentes. 1 mais 7 vai ser igual a 8, tá ok? Então, a gente tem aqui 11 elevado a 8, que seria a questão, né, a letra, no caso aqui, a letra A, alternativa A, beleza, pessoal? Então, essa questão, ela requer essa atenção, tá ok? Então, o que você tem que lembrar é que quando a gente trabalha com potências de mesma base, vai valer essa propriedade quando essas potências, né? Entre elas, a gente tem um produto, tá ok? Lembre-se disso. Então, agora a gente vai para a nossa última questão. Bom, dobrando-se o raio da base de um cone e reduzindo sua altura a metade, seu volume, então aqui a gente tem algumas alternativas, e a gente vai ter que estudar o que vai acontecer com esse cone, não é isso, pessoal? Para estudar essa relação, a gente precisa saber, a gente sabe né, que o volume de um cone nada mais é que a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a área da base é circular, então, a gente vai ter que π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, não é isso? Tudo isso aqui dividido por 3. Lembrando que o cone, pessoal, é essa figura aqui. Ó. Então, a gente tem um cone onde a gente precisa da área da base, que é circular, então, por isso que a gente tem aqui πr², né? isso que é a área de um círculo, vezes a altura desse cone, então, aqui a gente tem a altura desse cone, e aqui a gente teria o raio desse cone, ok? Então, a gente vai ter a área da base multiplicado pela altura, dividido por 3, isso aí vai dar o volume do cone. Bom, esse volume, né? o volume original desse cone é dado por essa relação, só que a gente quer saber o que vai acontecer com o volume final desse cone, caso aconteça, ou aconteçam essas situações. Dobrar o raio da base e também reduzir sua altura à metade. Então, agora a gente quer que esse cone aqui, vamos dobrar o raio da base. O raio aqui era R, não é isso? Então, agora esse raio vai ser maior, então, a gente vai dobrar o raio da base. Então, agora a gente vai ter aqui... Uh, 2R e vamos reduzir a metade a sua altura. Então a altura vai ficar um pouco menor aqui, tá ok, pessoal? Então agora aqui a gente vai ter a altura dividido por 2. Então aqui estaria mais ou menos a altura desse cone, que é a metade da altura original. Bom, então o volume do cone final, com essas alterações, vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, e o raio aqui nada mais é que 2R, não é isso? Então, isso aqui ao quadrado, vezes a altura, que é agora h dividido por 2, tudo isso aqui dividido por 3, não é isso? Então, esse volume final vai ser igual a π vezes 4r², r vezes a altura é, dividido por 2, não é isso? Tudo isso dividido por 3. Bom, então, a gente tem aqui, a gente pode repetir e multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? Então, o volume final vai ser igual a π vezes r quadrado vezes h vezes... Então, a gente tem aqui ainda é 4 dividido por 6. Não é isso, pessoal? Então, a gente pode até simplificar isso aqui. Então, a gente vai ter aqui o volume final. A gente pode colocar aqui para comparar o volume final vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, então, simplificando aqui por 2, isso aqui vai ser 2, simplificando por 2, isso aqui vai ser 3. Então, a gente vai ter aqui, vezes 2, tudo isso dividido por 3. Então, olha só, pessoal, a gente, o que a gente tem aqui, ó, nada mais é que o volume original do cone, não é isso? Então, o que a gente tem no final, o dobro do volume original, não é isso? Então, o volume final vai ser igual ao dobro do volume original. Então fica fácil de enxergar assim, né? O volume final é o dobro do volume original, então o volume vai dobrar, ok? Bom, era isso que a gente tinha por hoje. Aproveite para se inscrever no canal e até a próxima, valeu!